Dois conectivos a né? Representação simbólica Dois conectivos E das proposições Lógicas tá? Então é uma questão que envolve Representação Por que? Como na matemática Cada operador lógico Tem um símbolo Tem uma representação simbólica né? Qual é o símbolo da soma?